aqui nesse ponto também muitos casos muitas situações diversas que acontecem com frequência o Facebook também pede para você verificar confirmar a sua identidade aquele me pede aqui ó aquele me pede aqui ó confirme novamente a sua identidade até 13 de março de 2023 então, eu já fiz esse procedimento tá? eu já fiz mas cara porque o acesso tá bom gente eu acesso aqui ó Através do meu telefone, eu acesso meu Facebook. Inclusive, eu acesso tá. Então, quando acontece esse termite aqui, cara, não tem como ele parar de ficar pedindo essas coisas para confirmar se realmente é você, tá? Então, os pé recomendo que você não faça, não faça isso como eu faço, tá bom? Que eu uso muito Facebook. Eu tenho vários Facebooks, então são diversos que eu uso aqui no telefone, são diversos que eu uso aqui no meu computador. Então, cara, viram uma bola de neve. Mas, então, para compartilhar isso aqui com você que caso ocorra um algo assim do tipo assim tipo de coisa com você seja saber o que está acontecendo o que é está que se passando esse é o principal foco objetivo do vídeo para te mostrar para te mostrar para você a solução tá para você sanar isso e resolver tá aqui o e-mail aqui também ó tudo é mediante e-mail galera tudo é mediante e-mail tá ele tá falando para mim aqui ó tá? para mim confirmar a minha identidade tá que ele vai esperar Ele me informa aqui ó a sua confirmação de identidade expira em 13 de março beleza tem, tem falando aqui tem tá horário aqui ó até tá horário Tá, então ele pede, porque se eu fizer isso aqui, então os teus anúncios, eles vão ser pausados de forma automática, naturalmente, beleza? Então, confirme a identidade quando ele pedir. OK, por mais que ele não peça, é bom você já fazer isso aqui, você já fazer a autenticação de dois fatores. E inclusive, se você quiser saber como é que você faz para estar tá fazendo a autenticação de dois fatores, vou deixar para você passar aqui no card que acima aqui no vídeo, tá? Em algum ponto dessa tela. Então, fica ligado, pede esse vídeo rever ele para você já fazer o processo tá que esse vídeo aqui ele é o complemento desse outro vídeo beleza então aqui ó vamos fazer isso aqui junto vamos fazer essa parada aqui vamos fazer essa bagaça então vamos fazer essa parada aqui junto vamos fazer a bagaça funcionar então vamos fazer a bagaça aqui junto tá vamos fazer a parada funcionar beleza então você vai vir aqui de novo aqui ó, você vai voltar no seu perfil vou clicar aqui em continuar Aqui, ó, vai aparecer para você aqui, ó. Confirme a sua identidade. Então, você vai clicar em Avançar, aqui, ó. Como você deseja carregar o seu documento? Beleza? É usar um aplicativo para celular? Procurar fotos? Não, vou clicar aqui em procurar fotos. Vamos clicar aqui nessa opção e avançar. Aqui ele me informa aqui, né? Escolha o tipo de documento. Então, ele fala que passaporte, carteira de motorista, RG. Eu posso estar tá, né, escolhendo uma dessas opções. Então, eu vou marcar aqui, ó, carteira de motorista. E clicar em Avançar. E aqui vai pedir aqui a frente e verso do meu documento, beleza? Essa parte aqui, galera, eu vou cortar, beleza? Eu vou cortar aqui para vocês não verem o meu documento, obviamente, tá? Beleza? Daqui a pouquinho eu volto aqui com o vídeo já pronto aqui com vocês. e foi automático automática vai pedir para você colocar aqui o CEP, tá? O CEP da cidade. Pronto, coloquei o CEP. Eu vou clicar agora em Avançar. Agora aqui vai pedir o seu CPF, beleza? Você vai digitar o seu CPF aqui dentro. Então, um tempo específico de 48 horas que temos que aguardar para a gente concluir, né, confirmar é, a nossa identidade, beleza? Então, vou clicar aqui em concluir, certo? E perfeito, tá? Ó, estamos analisando suas informações, certo? Então, esse aqui que é o procedimento que você deve exatamente fazer. Fazer obrigatoriamente fazer a autenticação de dois fatores e a confirmação de identidade. Beleza? Então, se você já gostou desse vídeo que deixa aqui embaixo, deixa seu like e seu comentário. Que vai ser muito importante, isso vai me ajudar cada vez mais. Vai me motivar tipo, a trazer mais conteúdos, mais vídeos assim, semelhantes como este para te ajudar. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo conteúdo.